Olá, olá pessoal, olá povo amigo, olá amigos da nossa querida vibe mundial. Eu, Armin, estou aqui hoje para conversar com você e falar um pouquinho, né, sobre autoconhecimento, sobre o que está acontecendo com você, sobre a radiestesia magnética e a energia fria vibracional curadora. Já colocando álcool, né? Precisa pôr sempre um pouco de álcool quando você chega em algum lugar. É importante que façam isso, mesmo, <risos> mesmo sei guardar água, né, Gê? Mas é que nós fazemos tudo, né? Obrigada, Gia. só você, Dias. Deixa um pouquinho isso. Então, pessoal, e vamos começar o nosso programa agora. Para quem não me conhece, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, que é uma trilogia, né? Ela é, ela é sustentada por três pilares. O registro da memória celular, a, a, que é à é, é medida que eu converso com a pessoa, eu canalizo o subconsciente dela e chego lá no que ela está precisando. A, a radiestesia magnética imantada, que é algo fantástico, pessoal, vocês não têm ideia do que é. É maravilhoso, né? Depois eu vou explicar um pouquinho de, a cada detalhe, mas para quem quiser saber mais, eu vou explicar onde vocês vão me encontrar. Já estão entrando algumas pessoas aí, Maria, a Maria, é, Maria já está aí no, no Instagram, nós estamos com o Instagram meu. Armem Oficial. Estamos no Facebook, Armem de Gourmedjan. E tem também o meu YouTube, né? Que aí você vai lá, vai... Você vai se inscrever, vai apertar o sininho, vai dar uma like. No Instagram você pode me seguir, que é muito legal. Aí você vai saber um pouquinho mais de mim. E também... Ah, a energia fria vibracional curadora, que é fantástico. A ah, é Maria Ponta Antônio, que tá aí, boa tarde, obrigada Maria Antônia, ela tá falando que me ama também, agradeço muito, amo todos vocês que estão sempre conosco, né, nos acompanhando. Pessoal, antes de começar o programa, que eu vou atender ouvinte, viu Jean, ah, eu quero falar para vocês que o registro da memória celular, explicar um pouquinho rapidamente, é assim, nós trazemos desde a nossa concepção, desde a nossa formação, né? Já começamos essa formação com vários problemas. O, ó, o Santini também tá aí. Santini maravilhoso, adoro. Também ele tem programa aqui na Mundial, né? Hortomolecular de primeira linha, viu, gente? Assistam o programa dele também. Então, a Ju também entrou. Bom, agora eu vou continuar explicando. <risos> Beijinhos para você também, Alberto. É o Santini. E esse tipo de, de, de situações que nós trazemos, de informações que ficam nos bloqueando, nos sufocando, dando problemas assim, de angústia, de desespero, principalmente agora na pandemia, as pessoas se revelaram nessas sensações, foram muito mais reveladoras para elas, né? A pessoa fica meio perdida sem saber o que vai fazer, porque a pessoa ela precisa ter uma segurança. E qual é a segurança? Bom, eu, eu estou aqui na minha casa, eu sei que aqui eu não corro risco, eu, eu sei que eu tenho aquelas pessoas tal, tal, tal, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E de repente, com essa pandemia, todo mundo perdeu tudo, eu não estou falando que perdeu a casa, isso, aquilo, mas perderam aquilo que elas nunca tiveram, então ninguém perdeu nada, que foi a autoconfiança e a segurança. Né? A maioria das pessoas elas ficaram perdidas nisso, isso começou a trazer uma série de problemas, de angústia, que já existia há muito tempo, né? Sempre teve aquela, aquele, aquela coisa que parece que levou, como alguns clientes meus disseram, dizem assim, parece que nós levamos um murro, no, um murro no, no peito, né? Parece que o peito foi lá para trás, é, deu um vácuo vazio e aquela dor e outras pessoas, aquele nó na garganta, que é ansiedade, tudo isso é provocado pela ansiedade, é provocado pela angústia, é provocado pelos pensamentos repetitivos, e essas coisas já vêm, né? são bloqueios que nós trazemos, a partir do momento da nossa concepção. São as crenças, né? E todas as crenças, todas, gente, sem exceção, eu, eu posso dizer que não é a maioria, não. São todas as crenças que nós trazemos, elas batem de frente com o nosso espírito. Elas não alimentam o nosso espírito. E o que, que acontece? O espírito, no momento da concepção, o espírito ainda não reencarnou. Né? Naquela formação celular, naquela formação de corpo, o espírito ainda está meio perdido. Ele ainda. Não é que ele está perdido, ele está em estado de, de dormência, vamos dizer, porque ele está pronto para reencarnar. Né? E quando ele vai reencarnar, as células elas já estão triplicadas. E o que já está formado? É o, é o peito, né? o coração, toda essa parte do peito, que é o primeiro órgão né? que, que aparece em nós, porque na, no momento da concepção, quando une o, o óvulo ao espermatozoide, ele já começa a pulsar. E quando ele pulsa, já é o um impacto cardíaco, já é o timo, já é a memória que vem, né? mas ela está dormente. Em seguida, é a medula, né a parte da coluna, da, que é, que é a, nossa, a, a, a nossa formação física, a nossa formação de memórias, é o nosso cérebro, o sistema neural que vai começar a ser formado. E, e quando o espírito, ele assume aquele corpo, ele assume aquelas células, aquelas células já tomaram conta é, da, da, do pensamento da criatura, das sensações da criatura. Então, o espírito ele fica ainda no estado dormente. E quando ele fica dormente, ele continua aceitando? Não, ele continua ali como se fosse anestesiado. E o que vai desenvolvendo são os registros que vêm na memória celular, do DNA. Todos esses registros, eles tomam uma força muito grande. Por que, que eles tomam uma força muito grande? Eles tomam uma força muito grande porque é, é, é o poder, né? é, é o que move a, a, a humanidade ainda aqui no nosso planeta. Ele tem muita força, são as crenças, os paradigmas, são, é, são, é, são as... São, as raízes profundas que estão movendo, né? Então, a pessoa, ela se sente, o espírito é como se o espírito estivesse engaiolado, estivesse fechado, né? Dentro de um corpo numa gaiola e, e as outras pessoas que são as crenças, que são a, a, as verdades, entre aspas, né que são os paradigmas, os arquétipos, enfim, todas essas informações é que vão rodeando e, e cercando aquela gaiola, aquela cerca, a, a, aquela prisão. E quando eles cercam, eles fecham a visão do espírito, eles fecham a, a, a, o, o que o espírito veio buscar, porque a ressonância que dá, né, toda aquele, aquela ressonância a, falsa magnética, mas não deixa de ter magnetismo, porque está aqui na Terra, começa a, a, a assumir né, o, o que está dentro daquela... Prisão dentro daquela cela daquela gaiola, então é isso que acontece, e quando isso acontece <coughs> e o espírito começa a despertar aos poucos se a pessoa não tiver uma sustentação muito forte. Aquele espírito se sufoca, aquele espírito sofre, aquele, ele não sofre, mas ele não consegue despertar, ele não consegue se abrir, porque o que faz presente é o ego. O que faz presente são os registros da memória que nós trazemos dos nossos antepassados e que vêm através dos nossos pais. né E durante a gestação, as informações que vêm são todas as informações que vieram através dos pensamentos da mãe, que vieram através das atitudes, por quê? Porque é uma, uma, uma única né, informação que aquelas células vão ter para passar para aquela criatura que está sendo ali, aquele feto, aquele embriãozinho, depois um feto que está sendo formado. E nisso vem as doenças, que aliás o... O Alberto Santini, como molecular, ele pode explicar isso muito bem, né? Um orto molecular e como lidar com isso. Mas eh, vem as doenças, vem as informações negativas, que são as deformações. E, e durante milênios nós passamos com essas informações deformadas eh, e, e as pessoas colocando crenças absurdas, né? Eu não vou me prolongar muito aqui, porque eu quero atender o ouvinte, mas crenças absurdas e limitantes para nós. Então, é assim... A pessoa ela tem muito hábito falar assim, olha, que Deus te ouça, como se Deus fosse surdo. Vocês já perceberam? Olha, que aconteça isso, que Jesus te acompanhe. Gente, olha a crença até onde chega, colocando assim a voz dela como uma voz ditada para que Deus faça o que ela quer. Deu, deu para entender? Como se as pessoas tivessem ah, esse poder de persuadir ou de pedir para Deus fazer. Não, um, sabe, não acreditam que Deus é uma manifestação interior e que já está, que é, que, é o nosso, que é a nossa mente, que é o nosso sentir, que é a nossa vibração. Esse é Deus. Então, colocando isso, eu digo para vocês assim. O que que acontece conosco, né? O que que tá acontecendo hoje em dia com esses conflitos que nós estamos tendo? Eu estou atendendo muitas pessoas que estão, assim, totalmente perdidas, Pessoas que desconheciam o companheiro, a companheira, pessoas que desconheciam os filhos, ou o potencial de mãe e de pai que elas tinham dentro delas, que, é, que era um potencial de ficar, sabe, de dar tudo para os filhos, mas não ter aquele contato diário com eles, como passam a ter, e, e querer tirar a espontaneidade daquela criança e nem saber qual é a espontaneidade dela. Mas tem ouvinte na linha, vamos atender para ver o que que acontece. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Meu nome é Doralice Aparecida é Boscarato. Ah. É, eu falo do, do bairro do Parque P. Campo Limpo, e também moro em Vargem Grande, né? Tá, pode falar, Doralice, Olha, o que que tá acontecendo com você? eu vou fazer uma pergunta, porque assim, eu estou passando por um processo no meu trabalho hum. que é assim, houve um assunto, né? É, a fim de, eu sou funcionária pública tá. e teve assim colegas né Sim. uma uma vamos dizer uma tentação uma coisa para interferir é, no trabalho tá. uma coisa errada vamos resumir tá e na hora de, da, da da de da fim de, câncer, de alguma coisa tá. eu fui como testemunha você né? foi testemunha desse colega Desse colega, mas assim, tá. o que foi me perguntado, ele queria exatamente que eu apontasse esse colega. Mas me diz uma coisa, por que que você foi escolhida como testemunha? Qual foi a situação que levou você a ser escolhida? Não, é assim, porque a maioria do, do, do, do conjunto de trabalhadores dessa unidade foi ser testemunha. Ah tá, agora sim. Ah. Né, uma tá. E o que, que aconteceu na hora que você foi, de, foi depor, a, a, então, foi testemunhar? Depois, assim, quando eu entrei, ele estava, eu estou preservando o um nome, tá bom? É lógico, com então, certeza. quando eu entrei, a, a, a pergunta, o assunto era sobre tal funcionário. Tá. Mas vamos resumir, em síntese. Aí, o que, que aconteceu? É. Então, a minha certeza? Saiu no Diário Oficial... Que eu estou em inquérito administrativo igual ele, igual o outro. Só que não tenho nada a ver com a história do que, do que ele fez exatamente. Aí me colocaram nessa. Tá. Uh, os outros entraram nessa ou só você? Os outros não. Só eu. Só você. E o responsável tá. pela unidade, que é o administrador, tá. não foi. Entendi. E foi a colega... De, de trabalho só que não tem nada a ver com a responsabilidade com geral a responsabilidade né não, é porque será que você atraiu isso porque você que atraiu certo o que que houve que te levou a atrair? então vamos vamos ver assim você é uma pessoa que gosta de sempre dar conselho para os outros Gosto. tá outra coisa você é uma pessoa que se acha assim já você vai falar de verdade, tá? Já, já de, já pronta para poder ajudar todo mundo? Eu sou assim. <risos> pois é. Então eles escolheram a pessoa certa. Ai. Vai, sabe? Vai exatamente pela atração energética. E tudo isso a radiestesia explica perfeitamente que eu trabalho com ela. E, e, é, e é uma, é uma, é, é uma, como é que se diz, uma atração. Muito forte que acontece, eles vão escolher alguém, esse alguém foi você, porque você gosta de estar com as pessoas, sabe, independente de perguntar primeiro, questionar aquilo. Então, você quer que a pessoa elogie você, diga, não, olha, a Doralice me ajudou, ela, ajudou. Nossa, ela é maravilhosa, ela fez, só que dessa vez você dançou, né? Entendi. Só Entendeu? Caso, então, oi. O, o, o problema é que nós estamos arriscados eu estou arriscada, ele também mais do que eu, a ser mandada embora. É, Bom, aí você precisa, aí, Dora você precisa se defender de uma certa forma e provar que você não tinha nada a ver com isso. Então, que simplesmente, que escolheram um como, como vários outros colegas para depor, e que você falou que você viu que nada mais do que isso. Que você não tem nenhuma conivência com ele, você não tem nada a ver com ele, tá bom? É. Mas qualquer coisa você pode me procurar, a gente faz a radiestesia para te tirar dessa, ajuda bastante. Porque Aí, sim, limpa... Tá ajuda, limpa esse corpo, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu vou anotar o seu, seu número de telefone, tá, tá bom? Muito eu já... Obrigado. Nada, eu já vou passar, tá bom? Então, para quem quiser entrar em contato comigo, é só ligar para 11, eu tô em Santana, São Paulo, viu? 11-99675-5250. 11-99675-5250. E vamos atender ouvinte. Alô? Alô? Quem tá falando? É a Rosângela. Tudo bem, Rosângela? É a primeira vez que você está me ouvindo ou já me conhece? Não, já conheço a primeira vez que estou falando com você. Hum. Também 22 anos de Rádio Mundial, né, Gê? É, é <risos> Vamos lá, Rosângela. O meu é a saúde, né? Meu problema de pressão alta agora que eu estou tendo. Tá. Feindo. Você ah, tá bem? Você tem ânimo de vida, de querer fazer as coisas, de despertar, falar, poxa, eu tenho tanta coisa boa para fazer e ao mesmo tempo você fica recolhida dentro de você e não consegue fazer nada? É, um pouco. Eu trabalho com criança, tudo mais, sim. Tem isso. E você gosta do que você faz? Ai, não muito, eu gosto muito de criança, porque esses que dão um trabalho... É, gostar de criança é uma coisa, né? Mas é. precisa ter muita, precisa gostar demais para poder lidar com eles. Eu adoro criança, mas eu não sou uma boa cuidadora, viu? Eu fico algumas horas, depois, se eu ficar mais tempo, aí eu vou me dedicar tanto a ela que eu vou esquecer de mim. Sim. Entendeu? Mas nem sempre, depois a, a gente cria, a, gente, a criança você cuida até ela crescer. Mas do jeito que você cuida, você só cuida sempre de crianças daquela idade, pelo que eu estou entendendo. Então é, eu fica. Eu crianças que eu criei, vamos ver, um com quatro meses, tem três e o outro com sete meses tem seis anos, entendeu? Certo. Bom, é, é assim. Às vezes, sabe, é Zilda, né? Não é Rose. É Rose. Rose. A Zilda é que entrou agora aqui no Face. Sim. Então, Rose, é, muitas vezes nós fazemos alguma coisa para poder nos garantir para o futuro. Ou uma, uma condição que nós não refletimos muito se aquilo vai ser bom ou não. A Ju já postou meus, meu telefone aí no Instagram. Uh, se aquilo vai ser bom ou não, nós mergulhamos de cabeça sem refletir muito, sem sentir o que o nosso ser pede, entendeu? E, e começamos a entrar no, num caminho que eu digo assim, uh, é um caminho, nós temos caminhos para escolher, quando esse caminho fica uh, fica uma, uma bifurcação, nós nos perdemos. A maioria das vezes nós nos perdemos, porque não ouvimos a nossa intuição, não ouvimos aquilo que realmente nos faz bem, de medo de perder oportunidades na vida. Como você já vem, talvez, né vamos falar, talvez, de, de, de convivência com pessoas que deixaram de fazer o que gostavam e perderam oportunidades, ou, ou fizeram aquilo que supostamente gostavam e não deu certo, você resolveu abraçar a primeira coisa que veio para você. É isso? É, quando eu descasei, a primeira oportunidade que eu vi porque eu não trabalhava, né? Eu, é. eu, aí eu peguei esse serviço. Pois é. E aí, quando você foi despertar, que você, o teu espírito despertou, ele, ele teve que ficar hipnotizado de novo. E quando ele hipnotiza, nós nos perdemos de nós. E quando nós nos perdemos de nós, nós começamos a fazer o corpo sofrer. O peito doer os órgãos todos ficarem, se manifestarem, eh, se corroendo, é o que eu digo. É, é uma fera na jaula, que foi doutrinada, foi domesticada, ou foi, foi programada para fazer o que, o que os de fora queriam, e de repente, quando ela quer sair, ela não consegue mais, ela começa a se degladiar, ela começa a se autocorroer, ela começa... Acabar com ela, porque ela não aguenta mais aquilo e ela carrega tudo que é de ruim dos outros nela, entendeu? Uhum. Então, isso precisa mudar. E para todos que estão aí é que eu estou falando, tá bom? Pensa bem no que eu estou falando e começa a... a, a, a Não existe idade, você entendeu? Para a gente poder fazer o que, o que nós gostamos. Existe oportunidade. Então, veja qual é a sua oportunidade e o que é melhor para você. sair de lá, eu, eu tá. Então, saia. Tome atitude, saia. Confie em você, confie no seu taco e vá naquilo que você quer, tá bom? Um beijo grande para você. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a todos que estão no Insta, aqui no Face, comigo. E vou dar o número do meu telefone, vou pedir para vocês irem também lá no meu YouTube, nós estamos fazendo agora sobre, tamo, estamos fazendo uma série sobre os chakras, eu explico cada chakra, o negócio tá muito legal, tá lá no YouTube, vocês vão lá, Mende Gourmet vocês vão gostar, tá bom? E o número do meu consultório para atender você são seis sessões, uma vez por semana, por uma hora, mas você vai primeiro para a consulta. Gostou da consulta? É o que você quer? São duas horas comigo. É o que você quer? Tudo bem. Passou na consulta? Ah, mãe, eu quero fazer a o registro da memória celular, radiestesia magnética e energia fria vibracional. Tudo isso compõe as seis sessões. Então... Nós aí começamos a agendar. O número do, do meu telefone é 99675-5250, São Paulo, código de área 11, 5250 E o fixo que é 29508343. Estou em Santana, 60 metros do metrô, tá bom? Gratidão a todos. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Pessoal, agradeço muito. Que bom. É isso aí, Santini. Agradeço muito a vocês, tá bom? E agora eu vou sair do ar porque vai entrar outra pessoa, mas podem me acompanhar, vão vindo, tá? Ju, obrigada, gratidão por colocar meu celular aí no, no Instagram e a todos, a todos vocês. Um beijo grande, uma boa semana para todos nós e uma boa vida, né? Tchau.